Lembramos uh, que Lisboa uh, tem vivido um mês dramático no capítulo da sinistralidade rodoviária. Nos dias 9 e 10 de janeiro houve dois atropelamentos em plena passadeira, um deles mortal em Santa Apolónia e outro resultando em dois idosos transportados para o hospital em estado de grave na Avenida dos Estados Unidos da América, em Alvalade. No dia 16 de houve um atropelamento de uma idosa a caminho da paragem de autocarro uh, na Avenida do Uruguai. Em Benfica, no dia 19 de janeiro, uma mulher ferida com gravidade após ser atropelada por autocarro em Lisboa no Largo do Calvário. Estes casos reforçam a necessidade urgente da proposta do livro de redução das velocidades máximas da cidade e dos estudos que, nós, que foram aprovados a seguir também, em sessão seguinte, serem revelados e que nós os conheçamos e percebemos o que é que vai acontecer. Uh, portanto, queremos saber para quando é que o Sr. Presidente vai agir nesta matéria.